Viva. No seguinte problema, iremos verificar que a relação de inclusão entre conjuntos é uma ordem parcial. Dada uma relação binária arbitrária S, nós dizemos que esta relação constitui uma ordem parcial exatamente quando ela respeita as seguintes três propriedades, R de reflexividade, AS de antissimetria e T de transitividade. A reflexividade diz que cada objeto está S relacionado consigo mesmo. A antissimetria diz que sempre que um objeto A está S relacionado com B, e B S relacionado com A, então A e B são idênticos. E a transitividade nos diz que quando B está S relacionado a A, e C está S relacionado a B, então... C está diretamente S relacionado a A. Ou seja, o que se faz em dois S passos pode ser feito em um único S passo. No presente exercício, pedimos para verificar que a relação de inclusão, uma relação binária, é um caso particular de ordem parcial. Verificar uma seção sobre inclusão pela definição de inclusão, consiste em verificar que, para um objeto z arbitrário, a suposição de que z pertence ao objeto da esquerda implica que z pertence ao objeto da direita na relação de inclusão. Nossa primeira linha de argumentação será por um raciocínio direto. Considere um certo z arbitrário dentro do conjunto C. Observe que este Z está, de fato, dentro do conjunto C, foi o que eu acabei de dizer. Pela definição de inclusão, portanto, concluímos que C é subconjunto de C. Essa demonstração parece um pouco mística, porque eu só disse algo e depois eu repeti o que disse e depois concluí algo a partir daí. Observe, contudo, que na nossa primeira sentença... Tomamos um certo Z arbitrário dentro do conjunto C, que aparece do lado esquerdo da nossa relação de inclusão. Na nossa segunda linha, por outro lado, observamos que este mesmo Z está dentro do objeto que aparece à direita do símbolo de inclusão, que, por acaso, aqui é o mesmo objeto, C. Como Z é um objeto arbitrário dentro do conjunto da esquerda, e, a partir daí, concluímos que ele também está dentro do conjunto da direita, concluímos pela definição de inclusão que o conjunto da esquerda está incluído no conjunto da direita. A demonstração apresentada está corretíssima. Contudo, eu vou apresentar aqui uma alternativa usando o raciocínio indireto. Suponha agora, portanto, para efeitos de raciocínio por absurdo, que a asserção R é falsa, ou seja, o C da esquerda não está contido dentro do C da direita. A noção de inclusão foi definida através de um se si, e somente se. Si. Portanto, a definição de inclusão contém dentro de si informação suficiente para que a gente possa falar sobre o caso em que ela falha o caso em que um certo conjunto não está incluído dentro de outro. Portanto, pela definição de inclusão, e não pela definição de desinclusão ou pela negação da definição, nada disso, concluímos que não é verdade para todo z que esta implicação seja o caso. Ou seja, existe algum z tal que... Isto possa ser o caso sem que aquilo seja. Aqui, z é um elemento do conjunto da esquerda, Czinho, mas z não é um elemento do conjunto da direita, que também é c. Note que 1 e 2 se contradizem. Nenhum conjunto pode ser um elemento de um outro conjunto e, ao mesmo tempo, não ser elemento daquele conjunto. O que nos leva a concluir que a hipótese inicial de que C não estava incluído em C nos leva a uma situação insustentável. E, portanto, C está, sim, incluído em C. A hipótese de que não estaria nos leva a um absurdo. Note Agora, que a propriedade de antissimetria não exige qualquer verificação, já que a própria definição de igualdade entre conjuntos consiste na conjunção destas duas acessões. O lado esquerdo da igualdade está incluído no lado direito e vice-versa. O lado direito incluído no lado esquerdo. Assim como no caso da propriedade de reflexividade, que eu demonstrei de duas formas diferentes, também apresentarei diversas demonstrações diferentes da propriedade de transitividade. Mais uma vez, irei começar por uma demonstração direta. Assumindo as hipóteses 1 e 2, de que, respectivamente, A está incluído em B e B está incluído em C, irei verificar que A está incluída em C. Tome, portanto, um elemento Z arbitrário do conjunto A. Queremos mostrar que Z é elemento do conjunto C. Ora, de Z pertence a A e da hipótese 1 de que A está contida em B, a definição de inclusão nos informa que Z pertence a B. Este novo fato, por sua vez, de que Z pertence a B, junto com a hipótese H2 de que B está incluída em C, nos informa também pela definição de inclusão que Z é elemento de C. Portanto, como para um objeto arbitrário do conjunto A nós verificamos que ele também está no conjunto C, a definição de inclusão nos informa que A está incluída em C. Segunda demonstração agora. Associnando agora por absurdo, assuma mais uma vez as hipóteses de que A está incluído em B e B está incluído em C. Suponha, por absurdo, que A não esteja incluído em C. Essa é uma das formas mais úteis de se trabalhar com a noção de inclusão. Dizer que um certo conjunto não está incluído em outro é dizer que há uma testemunha desta não-inclusão. Isto quer dizer que existe um certo conjunto Z que é elemento do conjunto A, mas não elemento do conjunto C. Eu poderia agora repetir mais ou menos os mesmos passos da demonstração anterior para, a partir do fato de que Z está em A, concluir que Z também deve estar em B e, a partir daí, concluir também que Z também deve estar em C, o que contradirá o item 3. No entanto, essa se trataria de uma demonstração na qual o item 3 foi usado de maneira inteiramente acessória. Não era preciso um absurdo nesta argumentação. Portanto, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou, mais uma vez, usar 2 e a hipótese 1 para concluir a partir do fato de que Z pertence a A, que Z pertence a B. Por outro lado, eu vou usar agora 3 junto com a hipótese 2 para concluir, por contraposição, do fato de que Z não pertence a C, que Z não pertence a B. Dizer que Z pertence a B implica em Z pertence a C é equivalente a dizer que C não pertence a C implica Z não pertence a B. Temos, assim, uma contradição entre Z pertence a B e Z não pertence a B, os itens 4 e 5. O uso da contraposição, de fato, nos dá uma ideia para ainda outras estratégias de demonstração para verificação da transitividade. Eu vou formular aqui essas estratégias e deixar a verificação detalhada a cargo de vocês. Ao ouvir falar em raciocínio por contraposição, algumas pessoas pensam que consiste sempre em negar o consequente e concluir a partir daí a negação do antecedente. Mas isso consistiria, portanto, em verificar que se A não está incluída em C, então... A não está incluída em B, ou B não está incluída em C. Virtualmente, ninguém faria uma demonstração assim. As formas usuais de contraposição, quando há mais de uma hipótese nas premissas, consistem em assumir todas as hipóteses menos uma. Aqui, como há exatamente duas hipóteses, assumiríamos exatamente uma delas. Esta ou esta, da seguinte maneira. Fixando a hipótese de que A está incluída em B, suponha, por contraposição, que A não está incluída em C e demonstre que B não está incluída em C. Alternativamente, você pode fixar a hipótese de que B está incluída em C, supor, por contraposição, mais uma vez, de que A não está incluída em C, e demonstrar a partir daí que A não está incluída em B. A sua tarefa consiste em primeiro refletir acerca da razão pela qual estas estratégias de demonstração funcionam e merecem o um nome de contraposição, e em seguida suprir os detalhes da demonstração correspondente, para que possamos confirmar pela terceira e pela quarta vez de que a propriedade de transitividade vale para a relação de inclusão entre conjuntos. Você não precisa jamais apresentar todas estas argumentações alternativas demonstrando o mesmo resultado. Você deve escolher uma delas. Qualquer que seja a sua escolha, contudo, ela deve ser bem detalhada e justificada incluindo referências às definições relevantes, no caso, a definição de inclusão ou a definição de igualdade, e com estrutura suficiente para que eu possa ser capaz de verificar, através da minha leitura linear, quais hipóteses estão sendo usadas em cada um dos passos da demonstração e de que forma elas estão sendo usadas, de que forma o uso delas é justificado.